Fala, player! Beleza, Will? Aqui você está no canal City Games e hoje eu trago para você a primeira gameplay de Resident Evil 8 Village. Acabou de sair do forno, baixei rapidinho aqui a demo para trazer para vocês. Lembrando que essa é uma demo exclusiva de Playstation 5, tá, player? Não tem para PC, não tem para nenhuma plataforma, é uma demonstração exclusiva, uma demonstração visual chamada Maiden, tá? Uh, o jogo ele já está em pré-venda, você já consegue encontrá-lo na App Store em pré-venda. Uh, a versão normal do jogo por 249. O jogo ele será lançado no dia 7 de maio deste ano. Então já vamos ver aqui as opções de linguagem uh, e, de, e de legenda. Então aqui a gente tem a voz... Putz, eu avancei aqui, não sei porquê... Uh, mas depois a gente entra ali e tenta ajustar novamente. Ah, tá. Ela vai pegar algumas informações ah, com consentimento do, do, do usuário, né? E a gente é obrigado a aceitar, porque senão a gente não vai jogar, certo? Então vamos rolar aqui, vamos dar OK. E Close. Vamos entrar em, aqui em options, de novo em game settings e vamos verificar se tem opção de português. Não, aqui está travado. Ah, e aqui a gente tem francês, tadesco, é, alemão, espanhol, japonês e outras coisas mais, mas não tem. Vamos deixar aqui uh, em inglês com, sub, com a legenda ali também certinha e vamos... Para o game. Escapar do, do cativeiro, alguma coisa assim. Cara, o jogo, a textura aqui já chama atenção, hein. Legal. O que, que temos aqui? Aperta X, vamos examinar. Vamos lá examinar os itens. É, algum, alguém estava tentando escapar aqui. Eu espero que dê essa, essa nota de alguma assistência. É... Então você tem que você tem que confiar em mim para para conseguir sobreviver. Então primeiro você precisa Sair dessa cela, olha, olha em volta. É, seus joelhos, suas mãos os joelhos para alguma coisa. Tá, aqui para procurar alguma coisa que a gente consiga escapar. Tá, flutuamente também de alguma coisa de sangue ali. Deixa eu ver até um pouco essa lâmpada para lá, para deixar eu até um pouco... Ô oh, louco aqui o.. Oh, pra dar o um, um cagão. Vamos olhar tudo, o que tem aqui. Vamos ver os dois comandos. O triângulo entra no, no inventário ali. Ó. Oh. Ficar de joelho. Ah, tem alguma coisa aqui, ó. Oh. Foi a dica que ele deu ali para ficar de joelho, né? Esse cara, cara tava mal hein, mano, o cara tava com uma dor de barriga, né? Tá. Beleza. Cara, o jogo de tá... Uma seringa aqui... Olha! Olha isso, cara! A galera fazer uma tortura aqui, bem parecido com o 7, né? Cara, tá muito escuro. Tá, aqui a cela dá para examinar. Eu não consigo usar isso aqui. Só que é a cela de onde um eu vim. Vamos examinar aqui. Medicinas para continuar vivo. Tudo igual na escrita. Pera aí que é outra, é outra. Vamos examinar que tem outro documento aqui. Ah, uma vez que você estiver em perigo, você deve procura, procurar sua sala. O tamanho está é péssimo, então eu vou pegar só o contexto aqui. Espera que a gente fuja essa noite, que a gente procura a luz, algo nesse sentido e bora lá. Cara é um um cativeiro isso aqui. Vamos baixar de novo, se assim a gente acha alguma coisa. É um calabouço! Será que dá para usar essa escada aqui? Oh, acho que não. Tá, acho que a gente não veio daqui. Mas talvez a gente acha alguma coisa, ver algum barulho aqui. Putz, só a aqui. A galera ficou entregue aqui, velho. O cara tá dando um cagaço aqui, velho. Ué? Caraca, olha isso, mano. Você tá louco, velho. Mano do céu. Esse cara tem que agradecer porque tá vivo ainda, olha isso. bicho! Ah, velho, olha. Você tá louco, mano. Deu até. Vamos embora daqui, velho. Vamos sair fora. Vamos de novo, velho. Ah, eu tenho que ach... Ih, mano, chegou alguém aí? A gente tem que achar uma chave, é isso? Onde a gente vai achar essa chave, mano? Tá, tá. Tem que achar uma chave. Eu acho que. Será que a chave que tá no olho da boneca aqui, mano? É, não é bem machado isso aqui, isso aqui é um parafuso, né? Tem um bloco aqui diferente, ó. Esse bloco aqui deveria. para pra interagir que ele é diferentão dos outros, então. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Tem um negócio aqui. Ah, beleza. Ai, caraca, mano. Nossa, peguei um alicatão aqui. Sua mulher morreu agora há pouco, velho. Sua mulher não tá igual as caveiras não. Sua mulher foi há pouco tempo. Eu lembro de ter visto. Eita! Eita! Porra! Escatar, rapaz. Foder. Vamos cortar aqui agora. Cara, o negócio tá bem sombrio, velho. Tá louco. Assustar o diabo. Opa. Ah, ele falou do balde de sangue ali, falei. Ah, malandro. Ladrão. Isso é ladrão. Usar Micha agora. Você é ladrão. Bora. Ai caramba, corre, mano. Caraca, velho. Putz, que que é isso? Aí? Não vou nem olhar pra trás, mano. Não vou nem olhar pra trás. Sai, sai, sai, sai. Abre o negócio, mano. Abre abre, abre, abre. abre. Mano do céu, cadê? Ai, tem que puxar a alavanca ainda, mano. Meu Deus do céu, velho. Tô apontando para onde, velho? Caraca, olha isso. Meu, tô enxergando nada aqui, velho. Nossa, o que que é esse negócio preto vazando aqui, velho? Tá. Hoje eu vou ter melhorado o brilho lá atrás para não ficar com. Ai, ai. Mano, tem alguém aqui mesmo? Mudou até a música. Ah, mano, tá aparecendo o sétimo. Que com essas comidas não é, isso Não parece bem, não. acho que deve abrir, abre não, abre não, tá fechado. tocar música agora? Dance macabra. Eita! Cadeirinha doida aqui. Ih caramba! Opa! Abre-se, César, mano. Agacha aí, pai. Alguém não... Ah, não Ninguém puxa meu pé, por favor, mano. Caramba, mano. Ah, tá vendo? Sempre tem um bloquinho. Sabia que tinha. Vixe, Maria. Vai, vai, vai, vai. Cara, o jogo tá muito sinistro, mano. Faz tempo que eu joguei o Resident Evil 7 Esse é o meu primeiro dia de trabalho no, no castelo, Hoje no castelo Estou chocado Foi Foram todas as mulheres ah. Eita, não entendi nada vamos, vamos pra cima, vamos embora Tô vindo um passo lá em cima, mano Olha pra cima Caramba, mano, vai... Não dá pra pegar essa, essa lampião aqui, não? Que que é isso? É um passarinho morto? Ixi. Ah, agora sim, né, meu? Agora tá um pouquinho melhor Caraca, que que é isso? Nossa, velho, que negócio bizarro é esse? É um colar de, de, de osso de animal, usado para algum coisa do demônio. Eita, sei lá. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Ó, tudo, tudo dourado o negócio. Casa de rico isso aqui. Casa de rico, mano. Caraca. Vamos, embora, vamos pra cá, vamos. Vai é pra cá mesmo? Aqui é uma porta. Aqui, Ah, mano. Nunca não, não a primeira porta, né, velho? Nunca cabe de primeira, velho. Cara, eu tô achando que tá muito escuro. Uh... Tô achando que. E pior é que tá normal, não tá. Tá normal, não tá tão ruim não É o jogo mesmo velho Tá, deixa só um pouquinho mais claro Pra não ficar ruim aí Tá Tá me fala, ah tem pra cá um corredor Ah mano, quem, quem que tá aqui velho Ah, tem uma... Mudou a música Essas, essas estátuas aqui eu me lembram aquela estátua do Resident Evil 1, que você levanta a cabeça Nossa, velho, parece de verdade Vou colocar o colar? Não Nada Tá faltando um olho aqui, né? Tá, entendi. Ai, meu Deus do céu! Começando a ficar com medo, velho. Só falta ser aquele esquadrinho do Harry Potter. Sempre que a gente fica tentando abrir as portas, sabendo que a gente já, já sabe o que fazer. É... Beleza, a gente vai ter que descer. Essa casa aqui é. Ih, mano, é aquela mulher doidona olha lá. Ixi, queimar alguém aqui. Tipo, aqui. Opa! Aquilo ali são as roupas parecem as roupas que eu estou usando. Nadine, Carmélia, Bianca, Melina, Astrid, que são as meninas lá que estavam em outro bilhete lá, Todo nome de mulher Eita, nós Que tá um breu só, dá para enxergar nada Vou com uma xícara é... É, tinha alguma coisa aqui dentro, né? Sofazão... Será que dá para sair aqui? Não... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui... Nada... Nada... Porque é a porta principal, né? Também não... A gente tem alguma coisa aqui que a gente deixou passar Então a gente já foi ali Tá, a gente já viu isso Aqui não tem nada A gente já viu isso Agora abriu velho ou não tinha tentado. A janela tá aberta ali, mó frio. A primeira porta no carro. Ih, mano, tá freada tá lá fora. Não dá para saber se esse é o começo do jogo, né? Ou se é uma parte intermediária ali. A gente deve achar aqui alguma chave para abrir aquela porta lá, mano Ou tem algum segredo aqui Será que a gente tem que sair pela janela? Não Ô oh, caraca Cara, tem que ter alguma coisa aqui Será que tem alguma coisa aqui na mesa? Ah, olha aqui, ó Vixe espera aí Ah, tá explicada Pera aí Pera aí, cadê o zainão? Não, não, não ah... Beleza, beleza, vamos voltar lá Vixe, mano Tinha sangue aqui? Esse sangue é meu? Nossa, velho, tem Nossa Vocês viram ali? Caramba, parece que tem alguém atrás de mim, velho. Caraca, mano. Olha pra lá, não tem ninguém. Beleza. abrei aí, abre aí, abre aí. Ixi. Aqui é uma vinícola, mano. Praticamente. aí de barril de vinho. Garrafa. Só falta ser tudo sangue. Regina Rose. Regina Rose. Caraca, mano. A Bíblia? Fuma uma história aqui. Bom, eu não vou me arriscar ali porque eu não quero passar vergonha, então a gente vai na, no feeling. O que, que tem aqui? Não tem nada no mínimo é alguma garrafa que a gente vai precisar mexer para abrir algum compartimento secreto só falta tem aqui um negócio não tem Ixi. negócio cabuloso aí as caveiras essa mesa aqui não tem nada as garrafinha aqui também não tem nada. Não tem mais um negócio aqui. Ah uma chave do.. chave do quintal. Caraca, velho. É, vamos descer. Uma chave. Alguma? Sei que tem uma.. Tem uma porta para cá? Esse é, ver se é, não, não é Para cá é? Não Eu só tem o... O parapeito ali Nossa, que susto mano, achei que era uma pessoa de verdade ali É só o busto Ela está me, tá me assistindo Está me olhando, está me vigiando Vixe, mano, tem mapa? Não tem. Deixa eu lembrar do um nome. Vixe, mano, só tia. Caraca, velho. Como é que se nossa, mano... Pronto, como é? Minha mulher doidona, velho. Corre! Ah, ah mano... Eu achei que era uma, uma cutscene que fazia parte do jogo Não, velho Eu tenho que fugir dela, velho Caraca, mano O espelho não mostra nada Caraca Mano, o que, que eu tenho que fazer, velho? Pra lá, não tem nada, né? Malandro! Caramba, mano. Beleza, já o seguinte que a gente tem que fazer. Mano, agora para onde que eu vou sair? Essa porta não é. Tá, tá, aqui o call. Beleza. Não, já vamos ver lá. O zoião. Beleza. Agora, o que que eu não achei? Cara, é... Pra onde que a gente vai sair? Será que é essa porta aqui, ó? que é o lugar mais próximo, né? Se for. se eu entendi direito lá que era o quintal. Ó, o sangue já. Bom. Pra cá não é. Vai, vai, vai, vai, vai. Tá. Beleza. A chave. Por charge. Não tem nada. Que não tem porta nenhuma a tia vai aparecer agora lá fora vamos, vamos. pior que não tem nada não tem como escapar é só pode ser lá embaixo mesmo né aqui de onde eu vim acho que não é daqui de onde eu vim Vou até tentar mas acho que não é não Esqueci de pegar isso. Ainda bem que eu voltei. Mas beleza. Por aqui não é. É uma das portas lá embaixo, mano. Certeza. Essa porta não é. Malandro do céu, velho. Agora a bruxa vai aparecer lá. Desgraçado. Parece que tá muito escuro. Nossa, mano. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai, sai, sai fora. Não, pra onde que eu vou, velho? Né? Vou subir de novo. Ela entra aqui? Nossa, ela entra aqui, velho. Sabe Nossa, mano. Já era. Ficou só o um pó. Pô, onde eu vou, velho? Nossa, mano, já era de novo Que louco, velho Não entendi, mano Não tá muito claro o que precisa fazer, não meio né? Fica com esse medinho agora Tá, tem essa porta que a gente vai pegar a chave. Pra cá tem essa porta. E tem isso aqui. Essa porta não abre, beleza. Esse cara tem alguma coisa não. que não tem nenhuma tipo porta né tipo assim falando ó só que tá essa porta está fechada precisa de chave não tem nenhuma porta assim ou algum objeto né talvez não seja de uma porta talvez seja de um objeto vamos investigar um pouco antes de pegar a chave tá, aqui não tem nada tá Ah o sangue já tava aqui já. Pra onde esse sangue tá levando? O sangue tava aqui. Talvez seja uma pista né. Cara, só se for aqui, né? Será? Ah, tem uma chave, tem uma porta aqui ó. Ah, então, então beleza. Então a gente já sei pra onde a gente tem que vir. Fechou, vamos pegar o vamos pegar aqui o eu não tinha visto essa essa porta Achamos uma porta agora agora vai ah, vamos o, examinar o zoião Maroon Y, Maroon 5 então é aqui que a gente tem que ver que essa porta que está trancada que eu não tinha notado ela então beleza vamos lá Quando a bruxa vier a gente dá uma olhada nela Tá subindo as escadas. Ah, eita, mano. Olha isso. não tinha visto ela. O que, que será que acontece se a gente chegar perto dela? Nossa, que susto, Eu velho. Não, entra, entra, entra, entra, entra, entra. <risos> Nossa. Entra. Será que ela vai vir pra cá? Não, mano. Não, não, não. não. Pera aí, peraí, peraí, espera pera, pera aí. Beleza, beleza, beleza. Não, ela não fez nada, mano. Que susto. <risos> que doideira, mano. Porque ela nunca apareceu, né? Eu fui, eu andei, eu fui correndo, daí ela apareceu ali. Eu consegui alcançá-la. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. E agora a gente já vai direto pra aquela porta lá. Se der, já dava um mortal. Já pulava daqui de cima Mas não vai dar, né? Ela vai aparecer bem na frente. Ah. Tá vendo? Ela até Uh! Uh! Corre! Corre! Corre! Sai, sai! Sai! Sai! Pra cá! Bora! Bora! Examina aí! Cadê cadê, Cadê a chave? Vai! Ai cara, nossa, velho, que mulher alta. Nossa. Mano, isso parece Fred Gruger. Será que já era? Ah, obrigado por jogar o nosso o nosso passeio, né, de de visual. Legal, pré order Resident Evil Village. Pressione triângulo para, para acessar direto a PlayStation Store. E aí, Player, o que, que vocês acharam? Achei um jogo bem bacana, bem pesadão, bem é bem parecido, né, na realidade com Resident Evil 7. Esse visual bem mais pesadão. E, obviamente, isso não representa, fala que não representa, né, o jogo final. Mas já é um, uma coisinha para a gente ter uma ideia de como que vai ser. Beleza? Player, agradeço mais uma vez aí tua companhia. Se você é não por aqui, não se esqueça de escrever. Ative o sininho. Coloque nos comentários aí o que que você achou. Beleza? Vou ficando por aqui. Fique com Deus. Valeu e fui!